Bem-vindos a todos que estão assistindo aqui, mais uma vez, o Conectados pela Liberdade. Hoje o nosso tema é um liberal no movimento estudantil, e a gente está aqui com Pedro Duarte Júnior, que hoje é presidente do DCE da PUC Rio de Janeiro, conseguiu entrar nesse nicho estudantil que antes era dominado pela parte da esquerda e E ele vai falar para vocês então, um pouquinho sobre como é que foi esse trajeto dele para chegar até o DCR e tudo que ele já tem feito por lá. Boa noite, Pedro. Fala, Luiz. Tudo bem, cara? Então, primeiramente, pô, agradecer né, ao Conectadas pela Liberdade, ao EPL pelo convite, pelo espaço. É... Eu acompanho né, o EPL há algum tempo já, milito no movimento liberal lá desde antes até da fundação né, da, da entidade, eu sou, participo, participo do movimento liberal desde 2009, as primeiras reuniões que nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, na época que o Roberto Chioca ainda morava por aqui, Bernardo Santoro, e uma galera lá começando o movimento, foi a época que eu estava entrando na PUC, e, cara, dali eu, eu comecei a, a ler muito sobre liberalismo, e, pô, calor na universidade, comecei a ver que a realidade ali era completamente diferente de, de tudo que eu acreditava, de tudo que eu defendia, e eu não, não via essa possibilidade de simplesmente aceitar que aquilo era comum, que aquilo era o... o como deveria ser, né? O movimento estudantil é assim, funciona assim, sempre funcionou assim, sempre vai ser assim. Não, acho que a gente tem potencial para levar nossas ideias, levar o ideal da liberdade a, a, a todos os estudantes, ainda mais pô, galera universitária, progressista, como é, é, como é que não vai comprar os ideais da liberdade? E aí, a partir dali, eu comecei a interagir cada vez mais no, no, no centro acadêmico da universidade. Cara, eu entrei, pô, tinha a frase do Guevara na parede, Marx todos os grandes nomes ali na da, da, da esquerda anacrônica, né? porque acredito que existe uma boa esquerda, mas essa anacrônica marxista, leninista, trotskista e todos os segmentos que eles têm, tinha alguém ali pintado na parede com uma frase. O centro acadêmico é abandonado, né? sujo e maltratado. Mas já calouro, cara, eu, pô, não resisti à, à tentação e criei uma chapa sozinho lá, Calouro louco, batendo de frente com a galera, defendendo várias propostas. Mas, obviamente, né? não, não tinha como, quando Calouro, ganhar. E foi minha primeira derrota, em 2009. Era uma chapa chamada Libertas. A ideia de livrar o centro acadêmico, o movimento estudantil, dessas amargas de ideologias, partidos e tudo mais que dominava ali o centro acadêmico. E dali eu fui seguindo, né? em 2009 foi essa chapa, com o Calouro, em 2010 eu fiz uma segunda, que era a chapa Consenso, que era uma ideia de, de pluralidade, em vez de ser aquele bloco da esquerda que dominava. Eu tenho o menor problema de dialogar com, com outros movimentos, com centro-esquerda, até porque eu acredito, e aqui é um ponto que eu considero essencial na, na para entender o movimento estudantil e para se pautar dentro do movimento estudantil, que é fugir um pouco dessa dicotomia de esquerda e direita. Então, porque, cara, muitas das bandeiras que nós defendemos, como, por exemplo, legal, é, a, a, a maioria de nós defende, a, a legalização da maconha é uma causa claramente liberal, obviamente liberal, e ela pauta que é uma pauta universitária hoje, dentro dos jovens, dentro da universidade, isso é uma pauta muito relevante e que normalmente se atrela à esquerda. No meu caso particular, também, a causa do, do casamento gay. É, normalmente, a ampla maioria dos liberais, é e aqui nós nos afastamos um pouco de alguns movimentos conservadores. Ah, os liberais defendem que o casamento é um, um contrato civil, uma escolha entre pessoas, entre indivíduos, e que eles casam com quem eles quiserem, independente de gênero. E é uma pauta normalmente dita de esquerda. Então eu acho que a gente tem que fugir dessa, dessa dicotomia, até porque quando a gente está na universidade, a gente, o pessoal acabou de sair do ensino médio, ainda tem uma visão muito do professor de história, do professor de geografia, que falou direita é isso, esquerda é aquilo aquela coisa, aquele espantalho que foi criado. Então, se você deixa colar em você, porque vão tentar colar o rótulo de direita, coxinha, fascista, você deixa colar esse rótulo, que é falso, que não é, nós não estamos dentro do que eles chamam de essa direita, cara, você praticamente já, já está derrotado, porque você vai ter que ter um trabalho de mostrar a todos os alunos que direita que eles chamam não é aquilo que você é e quando você tem que se explicar na política né, no movimento estudantil na, na nas relações políticas você já está já começou de trás de todo mundo é, Abílio Luiz o áudio tá bom tá tudo certo bom opa tá tá sem tudo tranquilo ah tranquilo é é galera meu meu primeiro hangout né então tô aqui <risos> me acostumando aqui a como falar né sem ter pessoas à frente e interagindo aqui com a tela e com vocês. Então vamos, vamos aos poucos, eu vou me acostumando aqui, olhando caderninha, anotações. Mas tá tranquilo, assim, o som tá perfeito. Ah, perfeito, cara, valeu, obrigado. Valeu, nada. E aí eu acho que a gente tem que fugir, sim, dessa dicotomia, nós temos que nos pautar como, como liberais, como progressistas que nós somos, e às vezes a esquerda, de, principalmente de movimento estudantil, essa esquerda anacrônica, né, ela, ela vai muito na crítica ao status quo. Mas o Ron Paul já falou, é, tremei status quo, nós não somos defensores do status quo, nós não concordamos com a forma de que o Estado existe hoje, não só por causa de PT, também por causa do PT, que também é um problema, mas não só por causa dele. Os liberais criticam, e muito o governo do Alckmin em São Paulo, criticam as excessivas regulações que o Serra fez quando o ministro da Saúde... Então, nosso nossa conceito, nossa crítica é ao status quo. É a forma como o Estado procede, a forma como ele intervém demais em nossas vidas. Então, por que você deixar que, que esse pessoal que hoje pauta o movimento estudantil sejam os únicos críticos ao status quo? E às vezes, pô. A tem outra coisa que é muito ruim. A gente tem o hábito de querer discordar por discordar. Você cria uma rivalidade né, com o seu adversário, opositor, e aí, quando ele se pauta por um lado, você quer se pautar pelo outro. Isso está errado. Só porque, não só, só porque ele está criticando um, um A, ah, que você tem que defender A ah, para se mostrar contra. Às vezes você vai concordar. Tem críticas que são que a esquerda faz que são extremamente relevantes, que, são, que devem ser feitas a a, por exemplo, há um congresso conservador, a um congresso que resiste a, a pautas sociais, sendo que algumas delas são relevantes. Naturalmente, eu discordo de muitas delas. É. Quando a, a pauta do movimento estudantil é 10% do PIB para educação. Isso é irrazoável, é completamente fora de qualquer noção econômica. E nós sabemos muito bem disso. Só que nós, existem algumas pautas sociais, como, por exemplo, já conversei, a legalização da maconha, o casamento igualitário, são, são pautas sociais, são pautas relevantes, e nós não precisamos estar sempre discordando dos movimentos sociais. A gente precisa ter um pouco dessa razoabilidade. O aluno médio, e é sempre muito importante focar nisso, até em disputa universitária. Cara, a, existe um eleitorado fixo, que é um eleitorado que acredita em, em liberdade, acredita em, em mercado, em razabilidade financeira, acredita em pô, funcionamento de empresa, empreendedorismo, tudo isso. Existe um eleitorado que acredita nisso. Existe um eleitorado que está mais pautado à esquerda, que pô, vai defender um, um governo regulador, vai defender que o movimento estudantil tem que defender causas sociais e vai pautar 10% do PIB na população. Mas, cara, quem elege os dois lados é o aluno médio. É aquele cara que, pô, ele quer saber de uma boa palestra, ele quer dar boas palestras para assistir. Ele quer que o, pô, o centro acadêmico, o DCE, o ajude no, em projetos extracurriculares. Ah, eu quero fazer um grupo de estudo focado em, em direito, eu quero fazer um grupo de estudo de geopolítica, de marketing. Isso é o interesse dele. Ele quer ter um campeonato de futebol. Ele quer também que, às vezes, você se paute é, frente à universidade em algumas demandas, como pô, bandejão, valor do estacionamento, ou pô, o campus da universidade está sujo, o campus não está seguro, ele quer que você leve essas demandas estudantis à reitoria, aos órgãos administrativos. E, cara, isso é uma pauta liberal, isso é uma pauta socialista, isso é uma pauta. Eu acredito que seja uma pauta consensual. E aqui vai boa parte da, do, da, do que eu acredito, né, que eu dou como. Para formar uma, uma chapa, por exemplo. É importante que exista um núcleo é, coeso. Ou seja, as pessoas têm que concordar minimamente em algumas premissas. Senão aquela galera se une, você faz um, um blocão de, de união, você vai começar a discordar em um mês, vai ter gente saindo, vai ter discussão, o grupo se desmotiva e se desfaz. Então é importante que você tenha um grupo coeso, um núcleo coeso ideologicamente. Pessoas que concordem em ideias, pessoas que concordem em ideologias. Só que não é só porque você formou um núcleo desses, digamos, um núcleo liberal, que a sua gestão, as suas propostas, a sua chapa, precisem ser liberais. O que é um liberal dentro de um DCE? Você vai pautar a desregulamentação da, do DCE? Isso não existe. Você vai pautar a austeridade fiscal do DCE? Isso não existe. Você vai pautar acordos internacionais para comércio? Não existe. Então, para que você precisa se de, é, encarnar o liberalismo no DCE? Não é o foco. O foco não é esse. O, e é um ponto onde você consegue ter uma abertura com o aluno médio, um diálogo bom com o aluno médio, que a esquerda falha, porque ela, ela quer levar pautas políticas. Por exemplo, o que ela pauta, que o, ela quer que o governo federal faça, isso é a proposta dela do de DCE. Eu quero... No DCE. O que você vai fazer no DCE? Eu vou pautar 10% do PIB na, na educação. Amigo, isso não é a pauta do DCE. A pauta do DCE é interna, é o que você vai fazer diretamente para os alunos. Então, você pode ter um núcleo liberal, você pode ter uma composição ideológica, mas as suas propostas, as suas gestão, não precisam ser ideológicas. Você não vai pautar austeridade fiscal, você não vai pautar, pautar livre mercado no DCE. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma boa gestão. Uma boa gestão que tenha boas palestras, uma boa gestão que seja transparente, que você preste suas contas. Isso é um problema crônico, crônico do movimento estudantil. E aí, existem às vezes questões éticas, realmente de desvios, é, movimento estudantil que é cooptado, que desvia a verba, existe, a une é um caso disso. E existem apenas pessoas que são incompetentes, que não usam direito a verba, que perdem dinheiro, que gastam mal não sabem organizar uma prestação de contas, não sabem fazer uma prestação de contas com notas, com tudo discriminado. Ou seja, ou você tem o antiético ou você tem o incompetente. E os dois casos são crônicos do movimento estudantil. Eu tenho certeza que 90% dos centros acadêmicos que você for procurar não têm a menor prestação de contas. Você não tem a menor ideia de com que eles estão gastando dinheiro. Isso é uma pauta que a gente pode sempre puxar, é, não, e para evitar o, o vitimismo de, ah, estamos sendo, que normalmente o movimento estudantil faz, já ah, estamos acusando de ser ladrão. Não, cara, não estou acusando você de ser ladrão, mas eu preciso saber se você está gastando de 100 reais, se você estiver gastando 80 reais em festa em 20 reais em, em palestras, eu acho pouco. Eu acho que você deveria gastar 60. A transparência não é só o, da prestação de contas, não é apenas um ponto que você leva para ou você está roubando ou você não está roubando. São prioridades de gastos. Se você está gastando 80% da verba é, financiando o ônibus da galera para ir para a Uni, eu quero expor isso aos alunos. Vamos levar seus alunos, vamos ver se eles concordam. E acreditem, o aluno médio não concorda em gastar dinheiro do diretório central para bancar ônibus, para a galera ir para a Uni, para ir para esses tipos de encontros que são encontros partidários. É reunião do pessoal com o PT, com o PCdoB, com PSTU, com PCB, PCR e todas essas siglas que algumas estão por acabar, felizmente. Então, isso é, o aluno médio não vai concordar com isso e acredite, 90% dos centros acadêmicos ou DCEs gastam uma verba considerável fazendo isso, pagando ônibus e ajuda de custo para levar seus alunos, que normalmente são filiados a alguns partidos que fazem ali a base da gestão, para esse tipo de encontro. São delegados, voltam junto com o partido, aí ganham moral na juventude do partido, enfim, uma, um absurdo. É uma cooptação total do, dos órgãos estudantis. O aluno médio não vai concordar com isso. Então, por isso que tem que pedir transparência. Porque, e focando nisso, eu não quero provar que você é ladrão, ou que você é meu ponto não é esse. Eu quero mostrar que as suas prioridades dentro do movimento estudantil não são as que o aluno médio, ao que os alunos querem. É... Então, cara, transparência é um ponto principal. É... Boas palestras, foco acadêmico. Outro ponto crônico da galera do movimento estudantil: o foco acadêmico deles é, é muito baixo, marcam um poucas palestras. Debates, então, cara, é o maior problema de todos: é o cafezinho. Marca um cafezinho do convidado do PT, com o um convidado do PSOL, com o um convidado do PCdoB, com a doutoranda marxista com o, o doutorando é, Trotskista, e eles trocam uma ideia debatem debate em desmilitarização da PM, debate em terceirização, é, a lei de terceirizações. Isso não é um verdadeiro debate, isso não é um debate. E, cara, o aluno médio, se você expor isso a ele, ele vai olhar e falar, isso não é um debate. Qualquer pessoa razoável olha e fala, isso não é um debate. Você tem que chamar pessoas que verdadeiramente discordem. Então, sempre se pode bater isso. Os DCEs e os centros acadêmicos, e só ampla maioria, não trazem a pluralidade de ideias que deve existir no meio acadêmico. A gente não entra, e aqui, a gente não entra, nós, liberais, não temos como proposta entrar no centro acadêmico ou no diretório central para marcar palestras liberais. Isso, isso não existe. Nós estamos aqui para trazer uma pluralidade de ideias. O, o liberalismo, Sempre se pautou por, por vias institucionais, pela pluralidade de ideias. Nós acreditamos que nós podemos vencer no debate de ideias. Se nós não acreditássemos nisso, cara, desiste, entrega a toalha e sai do jogo. Nós somos plenamente capazes de ganhar debate de ideias. Então eu chamo sim, chamo, chamo um liberal, chamo um marxista, chamo um conservador chamam um trotskista, chamam um social-democrata, chamam um keynesianista, chamam escola de Chicago, chamam escola austríaca. Cara, vamos debater todo mundo. E essa pluralidade de ideias, se você fala com o um aluno médio, o que você acha que ele vai preferir? Pluralidade de debate ou pô, aquele blocão, cafezinho do pessoal, PC do B e PT? Cara, o aluno médio não, não vai ter dúvida sobre o que escolher. Ah, além, outros pontos, que são pontos que nós exercemos no... Quando, quando proposta nossa do ano passado para a gestão. Cara, é, por exemplo, empreendedorismo jovem é, é, é como abordar a empresa. Você tem que ter uma preocupação com todos os temas que você for defender. Porque, por exemplo, vamos levantar o tema, como sempre, empresas. Ah, empresa é ruim, empresa é malvado, empresa é tudo isso. Cara, algumas são. Nós já acreditamos em empresa, acreditamos na mola do empreendedorismo, acreditamos, isso muda o mundo, isso muda a sociedade. Mas, cara, JBS... Pô, o quanto o JBS Foods ganha de, de, de, de dinheiro do governo? O quanto ela é subsidiada? O latifundiário? Ah, criticam a reforma agrária. Cara, mas a gente defende necessariamente o latifundiário, o que pegou a terra grilada, o que recebe subsídio do governo para que o produto dele seja mais barato e ele consiga competir lá fora por causa disso? Bom, eu não defendo esse tipo de latifundiário. Eu não defendo as grandes empreiteiras que recebem subsídios subsídios do, do governo tem diversas tretas com o governo. Então a gente tem que pensar muito. Eu defendo a empresa, eu defendo empreendedorismo, mas não é esse tipo de empresa. Eu defendo, pô, empreendedorismo jovem. Cara, quantos alunos da universidade não querem, pô, sair dali com uma startup? Não querem fazer um aplicativo, não querem fazer uma loja de, pô, uma loja de doces, abrir uma loja de roupa, galera design, pô. Pelo menos na PUC muitos alunos de design, pô, curtem fazer design de moda fazer uma bermuda, fazer uma camisa, criar sua própria marca, uma identidade, uma logo, e o cara quer sair dali com uma, com uma, uma, uma empresa, uma pequena empresa, com uma marca. Ah, qual o problema? Isso é ótimo, isso é excelente, temos que incentivar isso. Vamos trazer workshop, vamos fazer um grupo de estudo, vamos trazer um palestrante, vamos financiar, vamos fazer um festival para expor, pô, festival para expor roupas, um bazar. Cara, tudo isso é visibilidade. Esses alunos vão reconhecer eles vão olhar aquela proposta e vão falar, pô, é isso, isso influencia na minha vida, isso muda a minha vida. Não, não é a pauta do 10% do PIB da educação, é o festival de moda, é o bazar, onde eu vou poder expor minha roupa pela primeira vez, é, é o festival de doces, é um que nós estamos organizando na PUC, um festival de doces, você abre a inscrição para os alunos, é aquela galera que faz um doce para ter uma complementação na renda, uma renda extra, esse cara vai para a faculdade, vende doce ali, pô, vamos fazer um festival, a gente chama um patrocinador externo, a gente pega uma, uma confeitaria local, pega uma empresa ali, ela dá um dinheiro para aparecer como patrocinador e você usa isso como prêmio. Então, é, aí você vai virar para o cara que critica tanto empresa e vai falar, pô, arranjei X mil da confeitaria local aqui para patrocinar o nosso festival de doces, que vai ser prêmio para o aluno. Você discorda disso? Você tem que transformar a pauta em algo palpável aluno. Por que você ficar naquele discurso, empresa é ruim, empresa não é, empresa do bem, empresa do mal? O aluno já tem muito daquela coisa incutada na cabeça dele, do ensino médio, de que há ah, grandes conglomerados, ah, ele está defendendo os grandes conglomerados, que grande conglomerado o quê, cara? Eu estou muito longe disso. Agora, se a empresa chega para gente e fala, pô, eu dou tão, 3 mil aqui para patrocinar esse evento, você usa isso como prêmio para organizar, para fazer? Cara, isso é ótimo, você está pegando a empresa e está trazendo benefício ao aluno. Então você tem que focar nisso. Empresas na universidade podem ser boas, são ótimas, mas você tem que trabalhar as propostas nesse ponto. É para converter em benefício do aluno. É a empresa que vem e vai, pô, vai reformar um ginásio, vai organizar um campeonato com prêmios, então, enfim, são muitas coisas que você pode pensar. Empresas, cara, são boas, tem que trazer benefícios e tem que ser focadas no aluno. Você tem que pegar a proposta, converter e apresentar algo que agrade os alunos. É... Além disso, tem esse ponto da... Então, enfim, essas são algumas propostas que, normalmente, você vai defender. Transparência, foco acadêmico, foco esportivo, como campeonatos, é... apoio às atléticas, que são comuns em diversas universidades. Porque são órgãos estudantis normalmente ignorados pelo movimento estudantil, porque, pelo movimento estudantil mainstream, porque eles não aceitam que alunos queiram se reunir para pô, fazer esporte, para zoar, para fazer uma música, para treinar, porque isso para eles é falta de consciência, de consciência coletiva, de, de noção política. Ah, o país está em crise, o, o Cunha está fazendo desmandos na Câmara Federal e você está aí querendo jogar futebol? Cara, uma coisa não impede a outra. Então, pô, vamos tem uma boa relação com as Atlético, vamos apoiar. Então, existem diversas propostas que um liberal vai defender, que não são propostas liberais, você não está defendendo a austeridade fiscal, mas são coisas que você acredita, você acredita que as contas têm que ser prestadas, você acredita que a, a faculdade, a universidade, deve ser pautada pela pluralidade, pela pluralidade de ideias, você acredita que as empresas podem trazer benefícios aos universitários, então você tem, mas você tem sempre que trabalhar a sua proposta de forma que ela seja palpável e facilmente compreensível para os alunos. Cara, foge de espantalho. Não deixem, não deixem que se criem espantalhos sobre você. Que eles rotulem e que eles façam aos alunos a imagem sua. Quem faz a sua imagem é você. Trabalha bem suas propostas, saiba apresentá-las aos alunos, não fuja do debate. Quando o cara começar a inventar mentira, cara, aparece e fala, cara, sei o que você está falando. Não é isso. É isso aqui, ó. Pá, pá, pá, pá. Simples. Esclarece. E há também as propostas que usualmente são defendidos pela, pelo movimento estudantil. É, por exemplo, no diálogo universitário, é, eles acreditam muito da mesma, que eles devem funcionar da mesma forma que eles funcionam com o governo federal. Vamos, fazer, vamos bater o pé, vamos fazer protesto, vamos sentar a bunda na, na reitoria, vamos sentar na porta do reitor, vamos fazer protesto, cartaz, tudo isso, e vamos conseguir todo, tudo que a gente quer. E acabam não conseguindo nada, praticamente nada. Assim como os 10% do PIB da educação não conseguem. Ou, enfim, é, eles aparecem muito mais do que têm resultados efetivos. E aí, bom, parabéns para a galera da, da UNB, da Aliança para a Liberdade, que foca exatamente no diálogo institucional. As universidades elas têm conselhos universitários, elas têm órgãos nos quais os estudantes têm vagas por terem sido eleitos, para que lá você possa expor suas ideias. Cara, o diretor, o reitor, os reitores, vice-reitores, a ampla maioria deles estão interessados em melhorar a universidade, estão interessados em atender suas pautas. Se você chegar lá, pô, cara, isso aqui é razoável, e se for factível, muitas vezes o cara vai aceitar, vai propor. Só que se você chega batendo de frente, dando porrada, reivindicando coisas absurdas, você só vai ser ignorado. Então o diálogo, você pautar o diálogo acima do enfrentamento é muitas vezes um ponto super positivo no movimento estudantil e na relação com a sua universidade, com a reitoria da sua universidade. E é um ponto que, novamente, o aluno médio, quando você explica bem isso a ele, ele concorda, ele entende, ele vê que isso é factível. Então, por exemplo, ano passado, na nossa disputa de eleição, é, estavam pautando a redução do bandejão da universidade. Redução geral do bandejão. É, na PUC o bandejão é, é usualmente mais caro que nas outras universidades, até porque ele não tem subsídio do governo, né? ele é subsidiado pela própria universidade. E estavam defendendo uma redução geral do bandejão, porque isso afeta os... A, o aumento, o encarecimento do bandejão afeta os bolsistas. E de fato afeta os bolsistas. É, e... De novo, aqui é um ponto que a gente não pode simplesmente abandonar ou esquecer a pauta que eles trazem. Porque isso é um hábito de boa parte das pessoas, como eu falei no início. Ah, ele defende, ah, ele defende a redução do bandejão, Isso é pauta dele, isso aqui não é minha pauta, eu vou defender o meu. Não, meu amigo, isso aqui é uma pauta, isso aqui é importante, isso aqui realmente afeta os bolsistas. Você tem que pensar, mas como é que você se diferencia? Como você se diferencia dele? Ele, como sempre, como é padrão desse tipo de movimento, vai fazer uma pauta absurda. Se hoje o bandejão é 6 reais, ele vai falar eu quero que seja 3 reais para todo mundo. Irreal. Se a universidade está subsidiando e ela está aumentando e ela tem um motivo para aumentar, porque ela não aumenta de louca, é porque tem, tem alguma coisa que está acontecendo. Ela não vai reduzir de todo mundo de 6 para três. Mas, pô, espera aí. Se a, tem gente lá que come no bandejão... Que é para economizar, para poder gastar no final de semana com, saindo mais ou com uma roupa melhor. É importante isso, mas não é prioridade. A prioridade é quem não está conseguindo pagar o seu próprio bandejão. Como é que a gente vai resolver isso? Então, que tal você propor algo mais factível, mais realizável? Como a, a sobriedade no momento estudantil que nós costumamos ter e devemos pautar? Pô, em vez de reduzir 3 reais de todo mundo vamos reduzir só dos bolsistas mais fácil, você tem um impacto orçamentário menor e sua pauta se torna muito mais plausível do que era antes então assim, cara, não vamos esquecer as pautas que, que o movimento Dantil traz algumas realmente são completamente loucas e irreais mas algumas são factíveis só que é, são, são, são boas tem, tem boas intenções só que não são factíveis, não são realizáveis. Então, cara, vamos pegar e vamos realizar. Às vezes você consegue realizar com patrocínio ou com a ajuda de uma empresa de fora. Uma empresa que dê um aporte em troca de publicidade, uma empresa que faça pô, alguma parceria e aí você consegue realizar. E é uma alternativa que eles não costumam pensar, que eles não querem, que eles não querem, não cogitam a possibilidade de você trazer uma empresa para dentro da universidade. Mas você, você acha isso plenamente plausível. Então, cara, você tem que ter você tem uma mente muito mais aberta, muito mais receptiva a diversas correntes do que o movimento estudantil normalmente tem. Então, cara, isso é super importante. É, aí, cara, na, na nossa experiência, aí, falar isso é o que eu acredito mais ou menos né, como movimento estudantil. A gente é focado muito mais para dentro da universidade do que para fora, as pautas dos nossos alunos são nossa prioridade, e as pautas nacionais pô, são importantes, vamos lá, vamos, vamos reivindicar, vamos fazer coro, mas cara, não, não, é, não é o foco, o foco é o meu aluno aqui, se todas as universidades focarem em melhorar as suas próprias universidades, as suas próprias realidades, melhora de todo mundo, não precisa eu daqui estar preocupado com a universidade em Goiás, é importante que ela melhore, mas eu daqui sou muito mais capaz de mudar a realidade da PUC-Rio, a realidade da minha universidade, do que uma realidade distante, a dois mil quilômetros, que eu não tenho ideia do que está acontecendo. Enfim, no, no nosso caso específico, né de pô, como começar, como fazer ali ter um início ao, a, ao movimento. Né? Hoje nós somos a tal gestão do Diretório Central, mas, pô, eu... Disputei eleições de centro acadêmico, centro acadêmico do direito, né, que é o meu curso. Perdi três antes de ganhar. Perdi quando o calor, perdi no terceiro período, perdi depois, no quinto, mais tarde. Pô, Pedro, tantas derrotas consecutivas? Sim, são derrotas. Pô, em 2010, 2011, o movimento liberal era incipiente. Hoje, nós ainda temos a expressão que nós, de fato, crescemos muito. Hoje, por sempre que a gente recebe uma turma de calouro. Tem um, dois liberais, liberais, pô, cara que leu Mises, que leu os institutos, leu o livro, mas em 2009, 2010, não entrava as pessoas convictas em ideias. Então, foi, pô, foram, mas foi importante para ganhar experiência, manter um grupo coeso, e, cara, você vira um estandarte, você vira uma, uma, uma flama. Isso é muito importante. É que nem conceito de guerra. O soldado está perdido no campo de batalha, está andando de um lado para o outro, será que o meu exército perdeu ou será que o meu exército ainda resiste? O que, que ele olha? Se a bandeira ainda estiver de pé, quem dá uma resistência, o cara ainda sabe quem procurar, ele sabe onde se reunir, ele sabe onde, ele, onde há uma alternativa. Então, cara, se você estiver ali, constantemente, marcando posição, colocando suas, suas ideias em pautas, você impede que qualquer gestão também, primeiro, se radicalize, porque você vai estar sempre ali controlando, sempre ali, pô, Reclamando, criticando, fazendo o verdadeiro papel de uma oposição, um papel propositivo, um papel benéfico de uma oposição, que é regular, né? que é fiscalizar uma gestão. E você está mostrando a todo mundo que eventualmente discorde da gestão de amigo, tô aqui, tô aqui. Precisou, cara. Quer, quer, quer se juntar, quer trazer suas ideias, quer construir algo diferente? A gente está aqui. Então é importante, extremamente importante, que se marque essa posição, então aí nós tivemos essas derrotas consecutivas, depois ganhamos, ganhamos muito bem, na PUC a gente ganhou no Centro Acadêmico de Direito, a primeira vez que ganhamos, por quase 400 votos, já 100 e pouco, depois de tantos anos desgastando a gestão, tivemos uma vitória pô, com, né, sólida, né, consistente, e aí passamos dois anos no Centro Acadêmico de Direito. Isso é um ponto positivo, da mesma forma que é muito difícil da PUC eu mudar o Brasil, é muito difícil você começar querendo mudar o seu diretório central de estudantes. É, vamos aos poucos, vamos devagar, que nem, pô, a S vai ser candidata a presidente? Foi governador. A o que vai ser candidata a presidente? Foi governador. Então, cara, vamos começar aqui no, no que está mais próximo. Então, vamos começar aqui no centro acadêmico, vamos ver quais são as propostas, como vai funcionar. Você forma um grupinho na, no, no seu curso. Se todo mundo se der ao trabalho de formar o seu grupinho no seu curso, daqui a um tempo você pô, entra em contato com a galera de economia, entra em contato com a galera de engenharia, de ciências sociais, de história, você vai vendo que em cada curso tem um pequeno núcleo. E aí pô, você vai disputando invariavelmente um ou outro, vai ganhando algumas gestões de centro acadêmico, faz o um bom trabalho que deve ser feito, que eu confio que nós somos Plenamente capazes de fazer um trabalho que agrade aos alunos, que traga novas ideias do mundo estudantil. E aí, quando você cria uma base sólida, aí sim é o momento de se disputar o Diretório, um diretório Central de Estudantes com chances de, de, de reais de vitória. Eu não descarto totalmente a possibilidade de se disputar um DCE. Ainda que a derrota seja certa para marcar a posição, acho positivo mas eu acho que durante um tempo isso é uma função secundária a função primária é pautar o seu centro acadêmico, é pautar o que você quer fazer de bom ali tem que mostrar trabalho meu. tem que mostrar, tem que... e cara quando você conseguir, ganhou a primeira gestão, cara faça pô, pela sua vida dedique-se, sim, de verdade honre o voto Para não se igualar a eles faça por merecer e seja reeleito e a partir daí, cara, você constrói sua gestão de DCE, sua chapa de DCE, uma, uma força política dentro da universidade. Não se limite à a, a sua zona de conforto, como, ah, é, a, a, meu núcleo, eu sou forte na, na engenharia de exatas, sou forte em economia, vamos juntar aqui, vamos, pô, vamos correr atrás com isso. Cara, não, não, não, não. não. Se você defende a pluralidade você tem que, você, e a representatividade, você tem que abranger o máximo de cursos possível, você tem que procurar um aluno em história, em ciências sociais, em cursos de humanas que normalmente, né, e infelizmente hoje são mais doutrinados, mais cooptados, você tem que puxar alunos, tem que marcar presença, você tem que ver qual é a pauta, o que, é que esse curso precisa? O que, é que esse curso precisa? Você tem que pensar na universidade como um todo. Você não trabalha para um segmento, você não trabalha para o seu eleitorado, você trabalha para universidade como um todo independente de ah mas esse foi o curso que me elegeu. não amigo todos os cursos te elegeram em todos os cursos vai ter gente que vai gostar de você que vai gostar das suas propostas que concorda com você não importa se ele é um no meio de 200 você também deve focar em todos é, todos essa esses cursos e suas diferentes demandas então você tem que se enraizar tem que fazer esse tipo de trabalho que é longo é difícil mas é extremamente importante e é isso, cara, para você conseguir puxar esse tipo de conseguir se enraizar, você tem que ser uma pessoa maleável, dialogável. Eu acredito que o movimento estudantil é um ainda mais não um, é um lugar que as pessoas têm muita ideia é muito forte, né, que é algo típico dos jovens. O cara é muito de direita, o cara é muito de esquerda, o cara é muito é, radical, convicto nas suas ideias. Mas eu acho que o diferencial é isso se você quer fazer um, um papel assim, agregador, você quer trazer a diferente para a universidade, é sempre se pautar no diálogo. Cara, converse com todas as correntes que queiram conversar com você. Sim, claro, você tem suas pautas, nunca abra mão delas, você tem sua ideologia, você tem suas ideias, você tem o que você defende. Mas não deixe de, de conversar com as pessoas, de, de dialogar, de, de ser uma pessoa tranquila, razoável. O aluno médio não gosta de, de histeria, de berro, de acusação pesada, esse clima pesado e hostil afasta o aluno. E é exatamente o aluno médico que você quer trazer. Então, cara, seja uma pessoa serena, converse com todos. Não há, não há necessidade de acusações pesadas, de baixar um o nível de qualquer campanha, de qualquer embate ideológico, embate político. Vamos manter o alto nível. É, é positivo, o aluno reconhece esse trabalho. Naturalmente, não é para ninguém aqui segunda mole. Não é para deixar de marcar sua posição. Mas com quem quiser dialogar, vamos dialogar. Até porque nesse ponto de ampliar né, o eleitorado, o aluno médio, de trazê-lo para dentro do, do, do da campanha, né, da, da, do processo eleitoral. Muitas vezes essa, esse mainstream é, do movimento estudantil, ele se beneficia muito disso, ele se beneficia da desmobilização do corpo estudantil, foi um ponto até que a gente iniciou a campanha ano passado, foi como nós, pontapé da campanha, virava para o aluno e perguntava, você, boa tarde, você conhece o DCE? Você sabe o que é o DCE? A gente fez uma pesquisa, fizemos uma pesquisa no ano passado online, 80% dos alunos não sabiam o que era o DCE. E aí, o pessoal ganha, o movimento do tio ganha na né, desmobilização. Ele sabe que os alunos não vão se mobilizar, porque eles não sabem nem o que é, que eles não vão saber... É, falar isso é bom e isso é ruim. Porque não, o aluno não conhece. Como é que você vai virar? Essa gestão é ruim, mas é ruim porque eu não, não há um parâmetro. Então, cara, o primeiro ponto é esse. Se você não conhece, é ruim, ele já pecou, ele já falhou. Se os alunos não sabem o que é o DCE, o DCE já falhou. Ele não foi comunicativo, ele não abrangeu os alunos, ele não representa os alunos. Tudo isso é ponto negativo para ele, você pode expor. E, novamente, eu aposto que 90% dos centros acadêmicos e dos DCEs, sendo acadêmico não, na verdade, centro acadêmico até costuma ser conhecido pelo curso, mas se você perguntar para o aluno médio se ele sabe o que é o DCE e o que um DCE faz, ele não vai saber. Vai ter a menor ideia. Vai se perder, pode testar, procura procurando um aluno médio. Amigo, você sabe o que é o DCE, o Diretório Central de Estudantes? Não sabe. E eles ganham, ganham nessa desmobilização, para eles é positivo. Então, outro ponto é esse, mostrar que os atuais da que os alunos não conhecem, e você tem que trazer esse eleitorado, você tem que ter, abrir ter, ao máximo a campanha, cara. você tra traz eleitorado, traz gente, porque o aluno médio não concorda com as ideias que essa galera defende. Por exemplo, o PSTU é relevante no movimento estudantil, e os caras não conseguem eleger o deputado federal, como é que então a sociedade concorda com eles? Não, não concorda. Só que as pessoas não sabem que, o que eles estão fazendo, não sabem se, o que eles é, fazem, se, como funcionam, o que eles defendem. O PCR, o Partido da Causa Revolucionária, que partido é esse? Nem não elege um, um, um, um cargo em lugar nenhum de legislativo. Chega no movimento estudantil, é relevante, tem delegados, força política. O PC do B. O partido satélite do PT, partido completamente secundário na política nacional, é a corrente majoritária do movimento estudantil há 27 anos. Há 27 anos, a UNE tem um presidente filiado ao PCdoB. A, a maior parte das uniões estaduais estudantis, as UEEs, são dominadas pelo PCdoB. Meu Deus, é impossível. Você, alguém acha factível que o movimento estudantil, que o eleitorado estudantil esteja tão dissociado do eleitorado geral da sociedade? Não. É porque o eleitorado não sabe o que está acontecendo. Os alunos não sabem o que está acontecendo. Então, o movimento estudantil, que se diz tão representativo e democrático, ganha e se beneficia da desmobilização e da desinformação do eleitorado, da, do eleitorado, dos alunos, sobre o trabalho do DCE. Então, um ponto positivo é cara, começar a divulgar o, o tema DCE, levar aos alunos o tema DCE. Foi assim que nós demos um, pé, um pontapé inicial na nossa campanha no passado. Antes mesmo da campanha começar, é, nós fizemos essa abordagem, não abordagem de campanha, não estávamos pedindo voto, não estávamos clamando voto, achar para A, B, C ou D, estávamos perguntando... Aluno, você sabe o que é o DCE? Você sabe o que ele faz? E com esse tipo de abordagem, você vai despertando interesse nas pessoas elas vão vendo que os DCEs do, do Brasil, em sua ampla maioria, são absolutamente incompetentes. Enfim, é, essa foi a forma como a gente conseguiu ganhar. Ano passado, a gente fez um, um núcleo coeso ideologicamente, e isso é positivo para que você tenha um grupo eficiente de trabalho, você não tenha tanta... tanta... Discussão, você tenha pessoas que, que saibam conduzir um trabalho de uma forma amistosa. Temos a, uma pluralidade de ideias, é sempre importante trazer, de novo, isso de bloco fechado, de uma ideologia só, pautando uma, uma gestão, pautando uma chapa, é coisa da esquerda na essa esquerda do movimento estudantil, que é um, um bloco. Nós não somos um bloco, nós temos um núcleo coeso, um, um, um, uma meia dúzia, uma quantidade de pessoas que formaram, que deram o um pontapé inicial e que colocaram algum, algumas premissas, algumas pautas principais. Cara, todo mundo que quiser construir, independente de ideologia, só uma pessoa é, dialogável, que queira trazer uma pluralidade de ideias, super positivo. Pô, não é uma diretoria acadêmica, você quer marcar debates. Pô, um cara ali, pô, de esquerda, pô, pessoal, marxista, dialogável, queira construir com você... É ótimo. Bom, você vai chamar um liberal, um, um austríaco, um conservador para debater, o cara vai chamar um marxista, vai chamar alguém para discutir uma visão oposta. Cara, vocês estão fazendo um ótimo trabalho, vocês estão fazendo um, um debate de verdade. Mas a questão é essa. A pessoa tem que concordar em pluralidade, que foi uma premissa que o seu núcleo coeso colocou. O, você também colocou em pauta o apartidarismo. É uma coisa que no movimento estudantil as, as, as, a, o mainstream discorda, diz que não existe apartidarismo todos nós somos um pouco partidários ah, mas não é só porque cada um é um pouco partidário também a gente vai chutar o balde que nem eles fazem e dar dinheiro do DCE para bancar filiado do PT aí Congresso Nacional é, discutir mil coisas relacionadas quase que única e exclusivamente aos seus partidos ou às suas ideologias então cara Basicamente, eu acho que é isso, eu acho que é, é mais mais ou menos por aí que a gente se pauta, como gestão, nós, tudo aquilo que eu falei de proposta, o que nós estamos tentando fazer, sempre sendo abertos, convidando os alunos, se abrindo para porrada também, para tomar crítica, sempre discutir, porque isso mobiliza o aluno. Um dos fatores que nos fez este ano, quando já estão, sermos mais conhecidos, foi um embate com a oposição que vinha discutir, vinha debater, o que é extremamente positivo, a gente rebatia, na, discutia na, na internet, e o aluno passou a ver o que era o DCE até a partir dali. Ali, mais do que antes, ele começou a ver que é, o que é o DCE, como ele funciona, quais são as ideias que as pessoas defendem. Então, acho que no geral é isso aí, espero que tenha suprido a maior parte das dúvidas da, das pessoas, é um breve relato meu, na minha experiência, né, para disputar isso. E agradeço novamente a EPL, abre, acho que abre para pergunta, né? É, então, o pessoal aqui fez umas perguntas no evento, aí eu vou repassar elas aqui para você, pode ser? Show, eu estou abrindo aqui o Facebook também para dar uma olhada. É, então, aqui, a primeira pergunta é do Raul Leão, ele perguntou, foge um pouquinho do tema, mas como convencer e explicar para as pessoas mais leigas, ou então para aquelas que são mais doutrinadas, que liberam que o liberalismo não é favorecer grandes empresas ou outros pseudo argumentos, é, incluindo dizer que as próprias grandes empresas são contra o livre mercado, etc. Bom, tranquilo. É, vamos tentar responder aí. Acho que acho que eu já tangenciei o tema, mas vou voltar nele. É, cara, nesse tema, nessa questão do liberalismo, favorecer grandes empresas. E incluindo dizer que as próprias grandes empresas são contra o livre-mercado. Se você entra nesse debate de, ah, as grandes empresas são contra o livre-mercado, livre-mercado é isso, livre-mercado, na verdade, é aquilo, de novo, isso não é a pauta do movimento estudantil. O aluno não está interessado em saber se as grandes empresas são contra o livre-mercado, se o, o livre-mercado é cooptado pelas grandes empresas, ou se é a culpa do governo que, que tenta cooptá-las para seu benefício próprio. Esse, por exemplo, esse ponto de que explicar que favorecer você não quer favorecer grandes, IP, grandes empresas e explicar que as grandes empresas são contra o livre-mercado. Eu acho que entrar nessa discussão, é seguir a pauta que, que eles querem, é levar a discussão para um lado ideológico, um lado abstrato, teórico, que não é o foco. Essa discussão não interessa ao aluno médio. Ele não quer saber, no geral, se as grandes empresas se encontram o livre mercado, se é o governo que coopta o livre mercado, ou se, é o livre, se é o mercado que coopta é, o governo. Não é isso que interessa a ele. Quando você entrar no tema da empresa... Foge desse lado que é o lado que ele quer, que é aquela discussão teórica abstrata. Você vira e mostra, como eu falei antes, que as empresas podem trazer benefícios para dentro da sua universidade. Através, pô, a empresa pode patrocinar um festival de doces, um, festival, um concurso, um concurso de pesquisa, de, de premiação, de campeonato. Nós estamos, por exemplo, essa semana tive uma reunião com uma empresa que quer reformar uma fachada de um hotel. E, pô, quis fazer um campeonato, uma, uma, um concurso entre os alunos de arquitetura para dar um prêmio eles ajudam na fachada, tem um prêmio em dinheiro. Ué, você... Aí você vira pro cara e pergunta, essa empresa que tá se envolvendo aqui, ela tá prejudicando os alunos ou ela tá beneficiando os alunos? Não tá cobrando nada do DCE, não tá cobrando nada dos alunos. Tá dando uma oportunidade, o cara, pô, tem um trabalho inicial numa fachada de ganhar um dinheiro, isso é ruim? O cara que patrocina o festival de doces está fazendo algo negativo para os alunos, uma parceria, um desconto? Restaurantes perto da universidade, você vai lá, negocia descontos com eles, mediante a apresentação de carteirinha. Você está envolvendo as empresas, você está tá trazendo prejuízo aos alunos ou benefícios? O aluno médio, qualquer pessoa razoável, vai olhar e vai ver: cara, isso é benéfico, isso é positivo. Poxa, empresas têm um lado bom, não são tão ruins. Então, é como saber abordar. Foge dessa discussão teórica que é furada e, e foca nos benefícios práticos, próximos e reais que uma empresa pode trazer. Eu acho que a abordagem é essa. Você tem que criar a sua própria abordagem e fugir da deles. Obrigado, Raul. Opa, que... opa. <risos> Aí Agora, a pergunta do Nicolas Paola. É... Ele perguntou como conquistar espaço de forma saudável em universidades que já possuem movimentos estudantis de esquerda com... Longa história de conflitos entre si, até. Certo, certo. É, acho que foi um caso até da, da UNB, né, da primeira vitória da, da Aliança para a Liberdade, lá que haviam, havia sete chapas de, de esquerda, PSTU, PCR, PSOL, PT, e cada uma pautando a sua, a Aliança para a Liberdade correu por fora, bateu os 20 e pouco por cento dos votos e foi eleita. É, eu acho, e... e depois acabou se unindo, né? você tem que ter uma, uma preocupação com isso, porque às vezes você começa uma campanha muito cedo, com muita antecedência, e você se mostra como uma força política real, que tem chance de vencer, a esquerda que é fragmentada e normalmente, e é extremamente comum, que ela se autoflagela, que ela se destrói e cria um embate entre si, os caras também tem um faro político para olhar, ver que tem chance de perder, se unirem e dificultar cada vez mais o trabalho. Então, acho que cabe observar né, a realidade política um pouco de casa da universidade, e se você vê que é isso, há chance deles se unirem, cara, Começa a campanha, pô, faz o seu trabalho ali na de chave, chegando mais perto da campanha você entra, que tem pouco tempo para eles se articularem nisso, ou eles vão desdenhar da sua força política, não acham que ela vão achar que ela seja tão real, vão achar, que ah, ele vai ficar em quarto, vamos continuar a nossa disputa, e aí você se mostra como uma alternativa real. Outra alternativa é você ter um diálogo aberto e pouco, de pouco combate a eles, porque o homem ele se pauta muito pelo ódio, pela raiva, em todos os lugares, em todos os âmbitos possíveis. Então, se todos esses, essa galera fragmentada começar a te odiar, começar a ver que você é um inimigo em comum, pronto, aí você deu o um maior motivo para eles se unirem, que é o ódio a você. Então, se você for um cara tranquilo, como eu disse, sereno, a gente se pauta de forma sóbria, tranquila no movimento estudantil, você pode tranquilamente dialogar com todos eles, evitar qualquer ódio, e aí quando chega a época da campanha, cara, aí você cai para dentro, disputa mesmo e, pô, é só bala de prata para ganhar. Acho que é a minha dica mais ou menos por aí. Tranquilo, agora até... tem, tem mais duas perguntas, perguntas aqui. Uma é, uma do, é do Felipe Drummond. Amigo é... pessoal. <risos> é, para quem não almeja carreira política, vale realmente a pena enganjar-se politicamente em órgãos de representação estudantil? Da centro acadêmico, DCS, hospital de cargos, em especial em ambientes amplamente hostis a qualquer forma de não esquerdismo como a UERJ. Porque o Aliança pela Liberdade, como você já citou, da UNB, parece uma experiência tipo, única do gênero. É, e, a e a juventude universitária, especialmente na universidade pública, parece uma causa perdida. Em termos pragmáticos, o liberalismo vale como bandeira ostensiva na universidade, ou não é melhor só estudar e resolver a própria vida? Então, tranquilo, foi a pergunta do Felipe Drummond, né? Isso, isso. Então, tranquilo. É... Felipe, a gente já teve, acho que até algumas vezes a gente teve uma leve... Já conversamos um pouco sobre a questão. É... Eu acho que depende muito do, do, da, da, do intuito da pessoa mesmo. Se o foco dela é, pô, é, é estudar, resolver a própria vida e ficar fora disso, acho pô, completamente plausível. Mas como eu disse, nós temos uma geração de liberais que está surgindo. Antigamente, a, a galera que batia de frente né, com, com, com, com o esquerdismo, com a esquerda do movimento estudantil, era muito apenas por discordar da esquerda. Não havia uma proposta coesa, ideológica, com novas ideias trabalhadas e bem pensadas. Eu acho que o homem é político. E se ele tem interesse por aquilo, é muito difícil ele abandonar. E você sabe muito bem disso em alguns pontos, e muito nós sabemos, falamos... Ah, eu não discuto mais na internet, não vou mais me estressar com isso, dá três dias está discutindo de novo. Então, acho que não há por que negar essa vontade da gente que quer pautar nossas ideias. Se nós queremos mostrar que existem alternativas e algo diferente, eu acho que vale sim um, um enfrentamento, que vale o desgaste. E, naturalmente, a gente sabe que, que o, o ataque de volta da esquerda é consideravelmente pesado e que, muitas vezes, você perde amizades. Então, eu acho que, é, pra... quando o ambiente é mais ou menos esse, você tem que se pautar ainda mais na porra, sobriedade, pouco, porra, pouco enfrentamento pesado, direto, com acusações, para evitar esse tipo de, de coerção social que a gente ainda faz, que o movimento do Ministro faz, de perseguir, cercear, humilhar, de desmerecer as pessoas que fazem o embate ideológico, você tem que tentar diminuir isso, mostrando que você traz apenas pluralidade de ideias, que você é intrinsecamente benéfico ao movimento estudantil, você traz algo diferente. Ainda que eles não concordem com isso, é algo que é óbvio para 90% das pessoas, e existem pontos positivos em disputar o CA. Se você conseguir ganhar, melhor ainda mais. Cara, você faz um network muito bom, grandes amizades, você se aproxima de pessoas, você ganha uma maturidade em planejamento, em relação interpessoal. Cara, você se relacionar com pessoas dentro de uma chapa, de uma gestão, não é fácil. Pô, você fazer gestão é ainda mais difícil, todo planejamento, execução o network ainda mais amplo que você faz, tudo isso é benéfico para a sua para a sua vida pessoal, te engrandece como pessoa. Esse próprio enfrentamento ideológico te, te escancara algumas realidades, você começa a perceber o modus operandi de, de, de boa parte dos movimentos sociais, de boa parte da política brasileira. Então, assim, eu acho que é engrandecedor e, e, e esclarecedor. Eu acho que agrega é a pessoa. Agora, é claro, se você está em um ambiente tão hostil, eu acho que vale pô, disputar ali uma vez, tentar uma vez, talvez duas, conhecer algumas pessoas, talvez, às vezes, nem, nem focar tanto na disputa, mas ao menos no embate, numa fiscalização de oposição, contanto que não comprometa a, a sua vida acadêmica, não comprometa a sua vida pessoal, eu acho que ter um nível de embate não, não tem problema algum. Acho que realmente varia muito de, de cada realidade da universidade, do quanto de engajamento a pessoa quer ter, mas, no geral, eu sou um exemplo de quem gasta bastante tempo com isso, que persiste nisso, então, eu acho que é algo que eu acredito, e que fica um pouco difícil sair disso, mas acredito que existam existem esses meios termos que eu falei aqui. Obrigado, Felipe. É, apareceram mais duas perguntas aqui, além da, da próxima. Então eu pergunto aqui, essa agora é do Rodrigo Requena. Outro amigo pessoal aí, que ele na verdade falou que se der tempo, que perguntou duas coisas. A primeira é como manter a base para uma vitória de uma frente liberal ou não de esquerda no DCI, Centro Acadêmico, é, para que ela deixe de ser pontu pontual e passe a se cons consolidar, não dependendo só de uma geração, mas que entendeu? Sim. Se mantenha durante a faculdade. Luiz? Oi. Ah, sim, sim, sim. É. Ah, quer que eu responda uma por uma ou responda as duas de uma vez? Uma por ah, uma? Ah, pode, pode ser as duas de uma vez, então. A segunda é como lidar com o fato de que o aluno que não é de esquerda, naturalmente liga menos para os DCS, centros acadêmicos, que é aqueles da esquerda convicta, que vota em gestão de esquerda, por piores que elas sejam. Tá, certo, perfeito. É, bom, como manter a base, né, é uma... É uma Eu acho que aqui eu vou entrar um pouco no, no meu chute, né? no meu achispo, no meu, no meu feeling político, porque não foi algo porque, pelo qual eu ainda passei. Né? Eu acho que como, é, o núcleo coeso é importante. Inclusive o Rodrigo, né, que aqui fez a pergunta, disputou comigo algum, algumas eleições, foi presidente do Centro Acadêmico de Direitos, na nossa primeira vitória. São alguns anos já de muita amizade. E eu acho que a gente precisa ter um núcleo coeso você precisa ter algumas pessoas que acreditem nas mesmas ideias que você, que estejam tão engajadas quanto você, e que queiram tanto quanto você que aquele projeto dê certo. Se for só você e as outras pessoas forem a, a alianças pontuais, pô, ele discorda muito, mas vamos, vamos aliar aqui contra, só para derrotar esse cara. Bom, o, a própria ideia já diz, é só para derrotar esse cara, se você foi derrotado, passou a eleição, não há mais motivo para que você se mantenha unido. Então é importante que você tenha um núcleo coeso, que de tempos em tempos faça um movimento de expansão, né? de, de agregar mais pessoas ao seu redor para uma eventual vitória uma eventual derrota. Passando isso, na vitória, manter todo mundo unido dentro de uma gestão, se foi derrotado, você tem que ter aquele núcleo coeso. E uma coisa que eu percebo e que me parece ser o mérito até da UNB você tem o DCE, e a Aliança pela Liberdade não é só uma chapa, é também uma, uma entidade que funciona, que pode funcionar em paralelo dos dois. Então você pode sempre ter um, uma organização liberal, uma, organização, uma entidade, um órgão liberal que funcione dentro da universidade como na qualidade de grupo de estudos, de, de confraternização de pessoas da mesma ideologia, enfim, um órgão que mantenha esse papel permanente né, de, de confraternização e você tem um DCE. Esse, esse grupo é sempre, vai ser sempre um reduto liberal, onde você vai estar sempre confraternizando, reunindo, estudando e mantendo esse trabalho permanente. De tempos em tempos, esse grupo pode se transformar em uma chapa, disputa o DCE, se ganhou, vira gestão, se perdeu, é um reduto liberal. Eu acho que esse, essa separação entre DCE, e um, um órgão que funcione como um reduto liberal eu acho que ele serve para conciliar bem essa é, essa frente, esse trabalho permanente de uma frente liberal do, do segundo ponto, como lidar com o fato de que o aluno que não é de esquerda naturalmente liga menos, para DCA e DCAs, Cara, você tem que pensar em como fazer com que esse aluno se interesse, não tem jeito o, o ser humano funciona por interesse e ele, de certa forma, não é errado. Se você não oferece nada que lhe seja interessante, se você não tem propostas que agradem e mobilizem a comunidade acadêmica, você não está preparado para ser uma chapa competitiva de DCE. Então, você tem que procurar muitos nichos, por exemplo. Aí existem alguns interessados em marketing, mas a universidade não tem nada para isso. Uma proposta. Criação e organização de uma liga de estudos de marketing. O aluno que gosta daquilo vai olhar e vai perceber, pô, isso me interessa. Pô, o aluno que gosta de meio ambiente, tem uma preocupação com a causa da natureza, e você quer ter um campus mais consciente, um, um, é, se tem propostas de, de reciclagem dos textos da universidade, se tem pautas nesse sentido, o aluno vai se interessar. Se você tem pautas de campeonato, de, de esporte, de disputas, de apoios atléticas, a galera de esporte, os atletas, vão se interessar então, eu acho que você entra num trabalho é, enraizado de nichos. Você tem que procurar nichos, você tem que elaborar propostas que atinjam esses nichos. E aí você vai despertar o interesse da, da, do, do eleitorado, que normalmente não se interessa. Acho que isso responde mais é ou é. menos. Pro, pro Rodrigo. Agora tem mais duas perguntas do Felipe Drummond. Ele voltou para te perguntar de novo. Olha ele de volta. <risos> É, primeiro, ele falou que o Pondé escreveu em 2014 sobre a dificuldade de marketing e atração do movimento liberal universitário enquanto a própria falta de atrair mulheres, jovens, estudantes que simpatizem, simpatizem com a posição liberal. Para que a direita liberal na universidade não vire um grupo de RPG, uma rodinha de metaleiros ou um grupo de estudo de filosofia analítica, quais são suas sugestões? Há uma real dificuldade em captar o público feminino para o movimento liberal? Certo. É. Tem outra aqui que é, se você concorda com a sugestão do Pondé, que é, o canal para uma direita festiva é, fale de liberdade, do sofrimento humano, de corpo, escuta documentários, diga que a vida não tem sentido, mas que a beleza existe, não se vista como Sheldon, viagem para a Islândia e, pelo amor de Deus, não fale de economia, as meninas detestam a economia, essa ciência é triste, porque atrapalha a alegria da vida. Bom, vamos lá, que isso aqui é um tema polêmico, né? Em, em alguns pontos. É, eu discordo um pouco, né, do do Ponder nessa fala final, por exemplo, de economia. Eu acho que existem pessoas que querem falar de economia, existem mulheres, existem homens, existe todo tipo de pessoa, existem nichos dentro delas, de todos os gêneros, de todas as classes, de todo mundo existem ali pessoas que entendem, que gostam de economia e querem debater a economia. Então, eu não acho que seja uma questão de meninas detestam a economia. Agora, eu acho que você não pode estar 100% do tempo falando de economia, assim como você não pode estar 100% do tempo falando de academia e de malhar. Eu acho que é saber abordar as pessoas com o que elas querem ouvir. Nem todo mundo quer falar de neoliberalismo, austeridade fiscal ou qualquer coisa do gênero. Então, eu acho que é saber abordar seu eleitorado. Agora, eu concordo com, com, com, com o Pondé no primeiro ponto, de que você não pode pautar um movimento, uma, uma direita liberal, é, que seja uma rodinha de metaleiros, grupos de filosofia, que seja algo tão limitado. Mas aí entra em parte um, um demérito né, da, da direita e, às vezes, um mérito da esquerda. Há uma preocupação real muito maior dentro da, da esquerda, é, na, às vezes é uma preocupação falsa, é uma preocupação apenas da boca para fora, mas também existe uma preocupação, por vezes real, do, do, do empoderamento da mulher, né de dar o espaço para que a mulher participe da política. Isso é importante porque, sim, pra, já lidei com bastante gente em, em, em, em, em universidade, né, em movimento estudantil, e existem muitos homens que tratam a mulher como um papel secundário dentro de, de uma gestão, dentro de de uma, um grupo político e não é e não deve ser assim nem pode ser assim é, a mulher tem que ter um protagonismo tem que ter espaço e quando ela tem espaço ela se sente perfeitamente confortável para falar de economia para falar de filosofia ou se não for do interesse dela para falar de, de design para falar de comunicação ou para falar de qualquer coisa como qualquer homem faria acho que é uma questão de, de a gente saber ter maturidade para lidar com isso Afinal, é, às vezes é patético, você tem um grupo só de homens, aí assim que entra uma mulher interessada, todo mundo já pensa em arrozar em, arroizar, em enxergar, e, e ou seja, encaram ela apenas por esse lado e não encaram como uma pessoa que veio para agregar, veio para trazer novas ideias. E muitas vezes é aí, é aí que a rodinha de metalheiros é aí que, que os homens erram, quando eles têm apenas essa visão das mulheres. Então eu acho que é, é uma parte de falha do, do movimento de direita, que está aprendendo melhor a, ao, ao longo dos últimos anos a lidar com isso e ainda tem muito a melhorar nesse ponto. Por isso é extremamente importante que, que a gente saiba expandir né, nossa, nossa base, nosso núcleo. Temos que ter homens, mulheres, gays, é, to, todo tipo de... Todas as pessoas que queiram participar, você tem que dar o devido espaço e foi em real participação dentro de qualquer grupo, porque todos têm interesses e todos têm, é, têm focos objetivos. Opa, tranquilo. Agora a última pergunta aqui é do Felipe Barbosa. Ele perguntou que, até que ponto o movimento estudantil liberal precisa ser a partidário no sentido de não ter e não permitir filiação a partido político, ou somente no sentido de não usar o cargo do DCE para beneficiar um partido político. Não apoiar como DCE é um candidato ou um partido, mas poder apoiar individualmente cada um do DCE. É. Certo. É... Por exemplo, tem algumas alas que entendem a partidarismo como ninguém filiado a partido político pode participar da gestão. Discordo radicalmente, acho que isso é um absurdo, até porque, naturalmente, se assim, uma pessoa tem interesse pela vida partidária, né? Por defender um partido por entrar de cabeça na política, ela não vai se interessar por participar do seu centro acadêmico, do seu DCE. Ou, às vezes, a pessoa que tem interesse em participar de ser em DCE tem boa chance dela querer participar também de um partido. Então, eu acho que, que as pessoas não... Você pode ter pessoas que sejam filiadas a partidos. Só que a gestão, né, a chapa, o órgão, tem que ser a partidária. Ele não pode se pautar por nenhum partido. Normalmente a esquerda usa isso como suprapartidária, né? acima dos partidos. Eu não gosto muito do termo porque, por exemplo, se você tem uma gestão que tem PT, PCdoB e PSOL, é uma gestão suprapartidária, está acima de qualquer um desses partidos. Só que, na verdade, é uma coligação suprapartidária, né? Então eu acho ruim, eu acho que você pode ter membros, uma variação, e, como tudo na vida, não é 8 ou 80. Tem níveis que são, ah, nós temos alguns filiados, nós temos uma, algumas pessoas que participam de partido político e participam da gestão. E tem também aquele nível que é nítido de quando o núcleo de toda uma gestão é vinculado exclusivamente a um partido ou a uma corrente ideológica. Bom, aí você deixou de ter filiados e você passou a ser uma gestão filiada. Agora você, claramente, você é uma gestão que tem uma inclinação que se vale da instituição para beneficiar um partido. E aí está completamente errado. Eu acho que o declaramento, obviamente, o DCE não pode apoiar nenhum tipo de candidato ou partido, mas individualmente as pessoas podem. Agora, convenhamos, nós temos 10 membros, digamos, você tem 10 membros de uma gestão. Os 10 estão apoiando o mesmo candidato. Tem algo de errado, pega mal, ou não está não tá sendo muito, muito incrível. Agora, é claro, se você tem dois apoiando, sei lá, Dilma, dois apoiando a Aécio, dois apoiando Marina Silva, o tanto apoiando lá se você tem um mínimo de mix, pronto, você, você vê que você tem filiados você tem individualmente, membros apoiam, mas não é uma posição institucional. E às vezes, é, até porque nós muitas vezes estamos uma mais, mais organizacional, né, um, um BCE com digamos, diretores, presidentes, coordenadores, a gente tem que compreender que, muitas vezes, a imagem da pessoa vai se misturar com a imagem institucional. E essa pessoa tem que ter, sim, um cuidado para que, quando ela se posicione pessoalmente, isso não pareça uma visão institucional. É... Eu, como presidente da gestão, tenho tentado fazer isso. Você descobre que é um campo muito difícil, muito limítrofe, mas o importante é fazer esforço. Todo mundo falha, às vezes você perdeu um pouco o limite mas o importante é essa, ter em, em, em mente que isso deve ser separado. Acho que mantendo cada coisa no seu canto, a gente faz é, nós, nosso discurso da, do apartidarismo, né, que é na, da não vinculação de, uma, de um DCE a um partido, se mantém coeso e se mantém sólido. Acho que é isso aí, Luiz. Obrigado, Felipe. Todos Opa. Então, gente, isso aí. Essa foi a nossa palestra. Mais uma do Conectados pela Liberdade, com um o Liberal no Movimento Estudantil, com Pedro Duarte. Eu deixei a página dele no Facebook, nos comentários do YouTube. Está também no nosso evento, então, quem puder dar uma ajudada, curtir, para obrigado, ligado na, nas ideias do Pedro, no que ele vem fazendo. E é isso, gente. Muito obrigado por assistirem a palestra. Não se esqueçam que daqui 15 dias... Na quinta-feira do dia 27 de agosto, a gente vai ter uma outra palestra com o Guilherme Macolossi sobre jornalismo e a patrulha da esquerda, às sete horas. Já já a gente vai criar o um evento no Facebook, deixar tudo certinho. Desculpa qualquer coisa aí na transmissão, a gente teve um pequeno atrasinho aí de uns cinco minutos, mas faz parte. Então, boa noite, gente. Boa noite, Pedro. Agradecer de novo aí por você ter cedido o seu tempo para explicar melhor esse... Esse lado das universidades no Brasil aí. Nada, é eu que agradeço. Obrigado, Luiz, EPL, Conectados e todo mundo que participou, ouviu, perguntou. Obrigado a todo mundo. Valeu mesmo, galera. Valeu, gente. Abraço.